Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e já vamos ver cinco fatos que, se não aconteceu, acontecerá muito em breve para câncer. Câncer Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato, quarto fato e quinto fato. Câncer, primeiro fato. Você está analisando as coisas que vêm acontecendo na sua vida. Porque estão acontecendo rápido demais. E é como se você estivesse buscando respostas. E outros estão querendo mais é que a vida mude mesmo. E mude rápido. E você vem quebrando a cabeça para saber formas de mudar. Segundo fato, você concluiu uma fase na sua vida com sucesso, foi até onde era possível. E isso ampliou a sua visão, te dando muita sabedoria do que fazer daqui para frente. Pode rolar até uma viagem, férias, um passeio. Terceiro fato, celebração relacionado ao campo afetivo, alguém que surge na sua vida, alguém que você está conhecendo e pode rolar aí curiosidade sobre a pessoa. Para alguns, é momentos bons no relacionamento que está, momentos de festa, de curtição. E para outros, é aquele momento de pensar muito se vai em uma festa ou não, se vai sair ou não. Há uma indecisão aqui. Quarto fato, prosperidade chegando através daquele curso profissionalizante que você fez, uma promoção no trabalho ou no projeto que você... Investiu seu tempo, se dedicou, estudou bastante. Porque é uma oportunidade que não chega do nada. Mas por uma dedicação que você já vem tendo ou planejando ter. E vai colher resultados. E quinto fato, vai dar muito certo. Um objetivo que você tem em mente, mas é preciso foco total. Tendo aí coragem de olhar para o alvo e não para os obstáculos. Porque é como se o sol estivesse iluminando o caminho para você continuar em frente. Então, veja os obstáculos como uma indicação de como você vai se moldar nesse percurso. E não como um freio que te paralisa, que te faz voltar para trás. E tirando isso, vai dar tudo certo. Porque o sol é vida em movimento. Tá bom? Gratidão.